E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para ajudar a galera A galera aí me pediu para fazer um vídeo de como fazer revogações, né? De contratos nas, na, nas DeFi Caso você suspeite aí ou sua DeFi aí que você participou Tenha sido hackeada E aí pessoal, para você não correr o risco de estar de tá aí é, sendo é roubado você tem a opção de revogar todos os contratos que você fez com essa com essa de tá eu vou dar um algumas exemplos aqui mas funciona igual para a maioria tá pessoal vamos fazer aqui no caso da cronos né até porque a mm finance essa semana foi hackeada né o, o hacker foi lá é, não hackeou a, a, o código, né? Ela ele hackeou front o front-end. Que, o que é o front-end? O site, né, em si, né? E aí, se você fez alguns contratos lá na MM Finance, é, você precisa é, finalizar, né? Revogar esses contratos para que esse hacker não tenha como fazer nenhum tipo de é, negociação com a com a sua com a sua carteira então pessoal vamos lá como que a gente faz esse revoke essa revogação você é, entra aí na você pode ir no Google né mas eu tenha bastante cuidado porque eu quando fiz essa pesquisa aqui ó da Kronos Kronos Scan apareceu para mim vários sites aqui que não são os verdadeiro apareceu aqui ó Kronos Pessoal, eu não sei, tá, se ela comprou esse domínio aqui, mas é cronosscan.com, tá? Então, aqui, ó, cronosscan.com. Vou entrar aqui na cronosscan.com. Eu vou dar até um exemplo, pessoal, da minha própria carteira, tá? Para vocês estarem vendo aí como que vocês vão fazer, ó. Um exemplo aqui, ó, pessoal. Você vai entrar no site aqui da cronosscan.com. Você vai vir aqui, ó, em more. Token Approvals. E aqui, pessoal, você vai colocar a sua carteira, tá? No caso aqui, eu vou entrar na minha aqui, ó. Vamos entrar aqui na minha MetaMask. Vou copiar aqui, ó, o endereço da minha carteira. E eu colo aqui. Vamos colar aqui. para vocês verem o tanto de negociação que eu fiz aqui, ó, dentro da MM Finance. E aí, pessoal, vai aparecer para você aí se você fez. Caso você não tenha feito nenhuma negociação, aqui não vai aparecer nada, certo? Então, no caso aqui, pessoal, lembrando que vai ter que ter saldo na sua carteira para que você possa é, cancelar, fazer a revogação dessas assinaturas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como é que faz isso aqui? Ó? Você vai conectar a sua carteira, clica aqui, dá um OK vai conectar a sua carteira Metamask, tá? conectou aqui ó e aí pessoal vai liberar esse botãozinho para você tá fazendo os revoke você vê qual que você quer fazer é, é o certo é fazer de tudo né porque tem suspeita de hacker então a gente faz de tudo vou clicar aqui ó aí eu clico aqui em revoke né vou revogar essa essa essa negociação e aí pessoal vai pedir aqui ó é uma autorização aqui na metamask e vai cobrar aqui ó 007 aqui no caso da da Cronos, tá vocês podem ver eu não vou fazer tá pessoal até porque eu nem tenho um saldo nessa conta mais aqui nessa metamask aqui que eu uso para teste mas é assim que você vai fazer aí você vai aprovar vai pagar esse 007 creio que seja 007 de cada uma negociação e aí pelo menos você evita de estar tá correndo risco de estar tá sendo aí é, roubado né Fizemos aqui da Cronos. vamos fazer aqui da, da Binance, né? Na BSC, BSC Scan, pessoal. Ó, vou voltar aqui na, na BSC Scan, bscscan.com. Funciona praticamente igual, pessoal. Olha aqui, ó. Vem aqui, More Token Approval. Aqui, ó, você vai colar a sua carteira. Vou colar a minha aqui para vocês verem, ó. E clico aqui em pesquisar vou conectar a minha carteira aqui ó show beleza vamos aguardar conectar aqui ó porque vocês podem ver aqui não tá liberado só libera quando conecta tá vamos aguardar e aí pessoal após conectar a sua carteirinha aqui ó opa peraí que ele pediu aqui acho que para mim mudar de rede porque eu tô na rede da Cronos vamos abrir aqui vou rejeitar essa transação aqui da Cronos né fechei beleza vamos clicar aqui novamente ver se ele vai assim ah, ele tá pedindo aqui então é isso mesmo pessoal lembre-se de colocar na rede correspondente né vamos colocar aqui na rede BSC BSC tá aqui ó Smart Hand. pronto coloquei aqui belezinha aí eu venho aqui ó conecto Acho que aqui eu devo ter um saldozinho, talvez até dê para... Ó, conectou, ó. Agora liberou o botão aqui para a gente revogar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem algumas com a paçoca. Vou clicar aqui, ó. Para revogar, revoke. Ele vai me pedir aqui é, para aprovar esse revoke. Ó, ele me cobrou 0.09 BNB. Confirmo. Ó, pessoal, talvez... Ó, como eu tenho um saldo, ó, revogou. Então é assim que você vai revogar, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado você aí com essa dúvida. Um forte abraço, deixa teu like aqui no canal. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!